No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9, diz assim, Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, e honra do Senhor Jesus Cristo foi revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro diz que é necessário que passemos por tribulações por um pouco de tempo. Como seria bom se pudéssemos fazer com que todos os problemas da vida durassem apenas poucos instantes? Porém, Pedro não está falando apenas de um período curto, mas está dizendo que enquanto estivermos na terra não poderemos escapar de tribulações ardentes que nos causam estresse, ansiedade e até tristeza. Enquanto estivermos nesse corpo, não devemos pensar que é incomum o sofrermos. Deus sabe e está fazendo algo poderoso em meio às nossas tribulações. No versículo 6 diz assim, Nisso vocês exultam. Por que alguém exultaria nas tribulações e tentações? No grego, a palavra exultar, usada nesse contexto, significa saltar de alegria. A mesma palavra é usada no livro de Atos, quando um aleijado foi curado após Pedro impor as suas mãos sobre ele. Está no livro de Atos capítulo 3, versículo 9. Porém, exultar durante o sofrimento desafia a lógica e só pode ser compreendido sob a luz do entendimento do que o Senhor está realizando em sua vida. Assim como os três hebreus que foram lançados na fornalha de fogo, ao invés de serem consumidos pelo fogo, saíram de lá em perfeitas condições para a glória de Deus. Até mesmo o rei ficou surpreendido com a fé inabalável deles em seu Deus. Isso está lá em Daniel, no capítulo 3. Você pode ler do verso 20 até o verso 29. Nós gostamos de ouvir esses testemunhos, mas precisamos lembrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nos acompanha em todas as nossas tribulações e nos faz andar em vitória, se confiarmos nele completamente, até o fim. Por isso, independente das lutas e provações que estejamos passando, que possamos guardar a nossa fé, perseverar no nosso caminho até o final da nossa caminhada. A Bíblia Sagrada endossa essa dica para todos nós de graça.